Fala, meus queridos, tudo bem? Eu venho aqui fazer um convite muito especial para você a nascer para a sua própria existência. Mas como assim nascer para a sua própria existência? Nesses próximos minutos, eu te convido a desfrutar desse assunto que eu tenho certeza que vai ampliar suas percepções para uma vida com mais significado. Eu me chamo Jeremias Barbosa, eu sou Master Coach, sou treinador, palestrante, sou fundador da Pro Impact e também fundador do sistema Efatá, um programa que tem ajudado muitas pessoas a se desenvolver e a encontrar o protagonista que existe dentro de si. Como todo bom coach, eu adoro fazer perguntas e eu espero que essas perguntas possam te trazer muitas reflexões. Então, eu escolhi um material bem bacana para compartilhar com vocês e eu espero que essas perguntas, esse movimento que iremos fazer agora aqui, possa te trazer realmente grandes reflexões. A primeira pergunta que eu te faço é O que significa nascer para a sua própria existência. Isso faz algum sentido para você? Eu gostaria de perguntar, quem é você? O que é você? O que significa viver para você? O que você tem feito da sua vida? Como você tem se visto ultimamente? O que você tem feito da sua vida? E uma pergunta muito interessante, olha só. O que você tem feito para honrar e respeitar tudo aquilo que seus pais e seus ancestrais fizeram para que você estivesse hoje aqui vivendo o que você está vivendo? Você realmente está vivendo uma vida com plenitude, fazendo aquilo que você gosta, você tem orgulho, você honra e respeita tudo aquilo que você tem vivido, sentido? Eu espero que essas perguntas possam estar gerando aí dentro da sua cabecinha alguma reação. Porque quando essas reações elas surgem, e elas são sempre químicas, é porque alguma coisa aí dentro precisa ser ressignificada. Então, essas perguntas te trouxeram alguma reflexão mais profunda? Se não trouxe ainda, eu peço que você reveja o vídeo novamente e pense em cada pergunta que a gente está fazendo aqui, para que você possa encontrar verdadeiramente, genuinamente aquilo que você precisa encontrar. Porque tudo o que você precisa para alcançar os seus objetivos está dentro de você, nunca é fora, tá bom? Eu costumo dizer que todo mundo dá aquilo que tem. Ou seja, nós temos tudo aquilo que precisamos para fazer, para sentir e ter o sucesso que nós merecemos. Apenas precisamos organizar as gavetas do nosso armário. Né? vamos dizer assim, metaforicamente, vocês vão notar que eu falo muito metaforicamente, esse armário ele precisa ser organizado. Como é que você está vendo o seu armário interior? Está tudo organizado ou precisa organizar algumas coisas? Então, eu peço que você reflita bastante nessas perguntas, que são perguntas que a gente usa geralmente numa sessão de coach, né? para que as pessoas possam realmente estar melhor consigo mesmo. Então, a intenção é realmente essa, trazer uma reação química, fazer com que você tenha uma tomada de reação, né? ou melhor, uma tomada de atitude na sua vida. Então, eu quero te convidar para você nascer para sua própria existência. É óbvio que todos nós nascemos de nossas mães, seja de um parto natural, seja de uma cesárea, e quando nascemos, nós ganhamos esse corpo físico. Esse corpo físico ele foi feito para que a gente pudesse gerar uma personalidade, para que a gente pudesse, com essa personalidade, gerar experiências. E essas experiências vão lapidando a nossa alma, o nosso jeito de ser, e trazem a essência da nossa existência. Porém, todo ser humano ele foi feito para viver um propósito, para viver uma missão. E eu gostaria de te perguntar, qual é a missão que você tem vivido hoje? Você tem um propósito? Quais são os seus conceitos? Quais são os seus valores? Já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas que eu atendo, quando se faz essas perguntas, elas demoram muito para responder. Algumas é, precisam levar como exercício para casa para poderem entender né, o que, que é o um conceito, os princípios, os valores. Você que é casado, seus valores, seus princípios, eles estão ligados com o seu cônjuge? porque são pessoas diferentes, que trazem bagagens diferentes. Às vezes, para uma pessoa sozinha, já é um pouco complicado, porque ela traz do pai e da mãe esses princípios e valores, e no passar dos anos, ela desenvolve os seus próprios valores e princípios. Então, você consegue identificar isso? O que isso tem a ver com a missão que você tem? Né? Tudo na vida é criado com um objetivo, se você constrói uma casa é para morar, se você constrói um carro é para você poder se locomover, enfim, tudo tem um objetivo. A sua criação, o esforço que seus ancestrais fizeram para você estar aqui, teve um objetivo. Que objetivo é esse? Eu falei aqui do carro, ok? Né? O objetivo claro de um carro, qual é que é? Te levar de um ponto até o outro, Certo? e eu te pergunto metaforicamente que tipo de veículo você é você é um Fusca vamos colocar aqui um carro popular antigo ou você é uma Ferrari ambos se você decidir chegar em algum lugar você chega mas com um a dificuldade e o conforto não é tão agradável e com outro a velocidade é muito maior é uma experiência maravilhosa e você se sente mais pleno então eu quero te perguntar, com qual velocidade você está alcançando os seus objetivos? Não adianta botar uma pessoa que não tem qualificação dentro de uma Ferrari, se ela não está habilitada para dirigir aquele carro, se ela não entende isso. Hoje, você está habilitado para guiar sua própria vida? Você consegue identificar aquilo que precisa melhorar dentro de você, para que você possa atingir tudo aquilo que você deseja? mas como assim estar habilitado sim a maioria das pessoas elas não sabem como funciona quando eu falei aqui que o nosso corpo ele foi feito para viver uma missão né que ele foi feito para ter experiências né para criar uma personalidade as pessoas elas não conseguem entender na sua essência o que significa isso vamos falar um pouquinho da personalidade se eu te perguntar o teu perfil comportamental você sabe como é que ele é você saberia me dizer ou descrever o seu perfil comportamental? Como você gosta de receber as coisas? Como você é, é, dá as coisas para o próximo? Você é uma pessoa que tem uma atitude mais é, ativa ou reativa? Você é uma pessoa que costuma procrastinar ou você é uma pessoa de mais ação? Então, esses perfis, eles te ajudam a entender como você funciona. E daí, se a gente falar, por exemplo, ah, eu tenho o hábito de procrastinar, eu não sou uma pessoa de muita ação, eu gosto de estar junto com as pessoas para fazer, para me sentir motivado. Gente, tá tudo certo, ok? A questão é, você consegue se identificar 100% para entender como você funciona sozinho, funciona com respeito às outras pessoas? Quando você sabe... O quanto você se conhece, quando você tem a noção do autoconhecimento, você tem tudo na sua mão. Porque o maior poder de um ser humano é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. E para a gente poder encontrar isso, o interessante é o poder de estar vulnerável. Né? Existe uma grande frase, muito famosa, de um mestre que diz que quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mais eu me transformo, mais eu me curo. Então eu te pergunto, você se conhece a ponto de estar se curando, se transformando, se potencializando? Uma outra grande frase é, que, eu, que eu costumo sempre falar é uma que diz assim, aonde existe o veneno sempre haverá o antídoto. Eu a primeira vez que escutei essa frase nunca mais esqueci. E olha só o poder disso, quando você sabe o que, que incomoda você dentro, aqui dentro, que não deixa você dormir, que fica martelando aqui na sua mente, você pode ter certeza, ali está um, um, uma grande cura, um grande poder que vai te ajudar a ir para o próximo nível. Então é muito importante que você entenda a maneira que você foi constituído, a maneira que você funciona, porque que as coisas que aconteceram na sua vida aconteceram e entender o objetivo disso tudo, para você chegar no seu, nos seus objetivos, para que você possa viver a sua missão. Só que durante esse processo de vida, é interessante que muitas vezes nós acabamos morrendo. Poxa, mas como assim acabamos morrendo? Sim, acabamos morrendo, sabe por quê? Por causa do medo. E eu vou listar aqui para vocês algumas é, dessas atitudes que às vezes, consciente ou inconscientemente, acabamos fazendo. Okay? Então, muitas vezes nós acabamos morrendo quando nós não somos compreendidos pelos nossos pais. Você conhece alguma pessoa que tem isso de querer ter aprovação dos seus pais? Né? Que tudo aquilo que eles falam realmente tem um peso muito grande? Então, muita gente acaba morrendo porque deixa de viver a sua vida para viver a vida dos outros. E geralmente isso acontece. Quase 100% da humanidade Costuma viver uma vida que os outros gostariam que você vivesse. Falam aquilo que os outros gostariam que você falasse. Isso, isso faz sentido para você? Você se identifica em algum momento da sua vida fazendo isso? Então, isso acontece justamente porque nós temos esse senso que criamos uma crença limitante de estarmos sempre agradando o próximo e não temos o hábito de nos agradar, de fazer aquilo que realmente é, sentimos prazer um outro fator que às vezes faz com que a gente morra para a gente mesmo é o amor não correspondido né tem muitas pessoas que não conseguem viver sozinha e às vezes levar um fora vamos dizer assim faz com que a pessoa morra para si mesmo né talvez viver uma profissão que não faça feliz isso é algo muito comum a maioria das pessoas 95% das pessoas fazem aquilo que não gostam tá mas como Jeremias eu sei é, o que eu gosto realmente de fazer? Qual é o meu dom, qual é o meu talento? Uma dica muito poderosa, uma pergunta que eu tenho certeza que vai te trazer uma reflexão muito forte. O que você faz, que quando você faz, você não vê o tempo passar? Se existe isso, é isso que realmente toca você. Ah, mas sei lá, eu gosto de jogar bola, eu gosto de, de, de música, eu não sei o que você gosta. Agora, se você gosta realmente de algo que faz com que o tempo pare para você, por que, que você não faz isso? O que, que precisa fazer, ajustar, para que você viva só daquilo? Você prefere ter um trabalho ou uma carreira? O que, que faz sentido para você? A maioria das pessoas tem trabalho. E trabalho, se você for olhar a origem dessa palavra, não é uma palavra muito bacana. Então, eu te pergunto, você hoje está fazendo o que a maioria das pessoas está fazendo? Você está feliz realmente com isso? Ou você procura resultados diferentes? As pessoas costumam dizer que gostam de trabalhar e colocam lá oito horas de trabalho como sendo algo um requisito básico para a sua vida. E tem pessoas que trabalham às vezes duas horas uma hora e conseguem ter um padrão de vida excelente. Então qual é o estilo de vida que você quer, que você merece? Já parou para pensar nisso? Então, às vezes, a profissão que a pessoa tem é aquela é algo que faz com que ela morra todos os dias, porque ela não faz isso com paixão. Então, já parou para pensar o que realmente você ama fazer? Ok? Um, um outro motivo que faz com que as pessoas acabem morrendo para si mesmo é o, poder, é o medo de ir além. Olha só que coisa doida. As pessoas têm medo de dar o próximo passo, de ir para o próximo nível. E o medo é algo que nos paralisa. O que você tem feito com os seus medos? Você usa os seus medos, os seus fracassos, como um degrau para poder ir para o um próximo nível? Ou você realmente fica paralisado ou dá um passo para trás? Então, é algo a se refletir. Outro fato é, é querer sempre estar agradando os outros. Já falei agora que né, a maioria das pessoas tem esse hábito de tá estar sempre querendo agradar os outros e deixando a sua vida para trás por acreditar nos mimimis da vida. Gente, tem muita gente chorando, dando desculpa, achando que tudo é difícil, que isso, que aquilo, blá, blá, blá, blá, blá. Você acredita nisso? Você criou esse hábito de estar acreditando nas suas próprias mentiras? É interessante que a nossa mente, ela não sabe qual é a diferença de realidade e imaginação. Olha só que interessante. Quando a pessoa chega e começa a me falar sobre todos os seus medos, seus temores, isso e aquilo, eu respeito, honro e eu faço uma pergunta. Isso é real ou imaginário? Para e pensa. Isso que você está sentindo é real ou imaginário? Como seria a sua vida se você pudesse viver aquilo que você está imaginando? Eu peço para ela fechar os olhos e ela pensar nisso. Eu trabalho com hipnose Ericksoniana, eu não falei no começo, mas é uma técnica maravilhosa. A pessoa fecha os olhinhos, ela começa a imaginar aquela vida e tal. Ela abre o olho e pergunta, e aí, como é que foi? Ela diz, foi maravilhoso. E eu digo para ela, então viva isso, porque a sua mente não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Então minta para o seu cérebro, viva aquilo que você está vendo porque o nosso cérebro ele só trabalha com química. E se for preciso fazer isso, viva isso. Porque quando você força a viver algo que ainda você não está acostumado a viver, né, vai começar a fazer o quê? A fazer uma mudança de hábito. Então, experimente fazer isso. Imagine você fazendo aquilo ou vivendo aquilo que você realmente ama. Um relacionamento, um trabalho com pessoas, enfim... Imagine ser essa pessoa que está aí dentro, querendo sair para fora. Como é isso? Imagina e comece a viver isso a partir de agora. Que eu tenho certeza que a sua vida vai para um outro nível. Ok? Muitas pessoas acabam também morrendo para si mesmo, quando elas não acreditam na sua capacidade. E é algo que eu quero compartilhar com vocês. Todo mundo, eu quero dizer todo mundo, tem a capacidade de fazer tudo aquilo que deseja. Eu falo isso por experiência própria, gente. É, eu acredito que vamos ter oportunidade em outros vídeos de estarmos falando um pouco mais sobre isso, mas desde os meus 10 anos eu comecei a trabalhar é, fora e graças a Deus eu consegui adquirir várias habilidades, né? Em habilidades que muitas pessoas não têm nem ideia. e eu quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam assim, mas como tu consegue fazer essas coisas? Porque simplesmente quis fazer. Tudo na vida é uma decisão. Quando você decide aprender e fazer, você consegue. É o que todo mundo diz, né? o feito é melhor do que o perfeito. Graças a Deus, há um pouco mais de cinco anos, eu identifiquei qual é realmente a minha grande missão, meu grande propósito e hoje eu vivo somente disso. Eu, quando eu faço isso, não vejo o tempo passar, é o que realmente trouxe um grande significado para a minha vida. Honre e respeito tudo aquilo que faço, porque é algo maravilhoso e você deve fazer isso, porque tudo aquilo que você viveu, te trouxe até aqui. Te ajuda a ter uma clareza para viver o que você realmente precisa. Então lembre-se, você tem capacidade de fazer Qualquer coisa, não importa se você não tem estudo, ok? É, se a sua família é muito simples, se você tem crenças limitantes, você tem capacidade. Apenas a, a questão é, tome a decisão de querer colocar sua capacidade em prática, de querer aprender, ok? Você obtendo conhecimento primeiro de si, ok? Você pode fazer qualquer coisa, tá? Vamos falar um pouquinho mais à frente e eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido para você. Olha só, autorresponsabilidade. Muitas pessoas acabam morrendo para si mesmas porque não têm autorresponsabilidade. Elas dizem que querem isso, querem aquilo, que vão fazer isso, vão fazer aquilo e elas acabam ficando presas na sua falta de responsabilidade. Você está guiando hoje a sua própria vida ou você está deixando para os outros? Ou você está dirigindo com os olhos fechados? Como é que está a sua vida? Qual é o nível de responsabilidade que você tem? Você está decidido a vencer na vida? Quais são os passos que você tem, tem tomado? E gente, nós precisamos, novamente eu vou dizer, apenas da decisão. Tá? E ninguém cresce sozinho. Se você tiver com essa força, com essa decisão, eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a chegar no nível que você quer, pessoas que vão te orientar a fazer isso. Então tem apenas a responsabilidade de assumir a sua própria vida que as coisas automaticamente vão acontecer para você, ok? Outra coisa, muitas pessoas têm o hábito de culpar os outros, ok? Pelas suas dificuldades financeiras, emocionais e pessoais mimimi, mimimi, mimimi, mi, mi, mi. Desculpa, não gera nenhum resultado. E eu quero te fazer a pergunta. Você está com esse hábito? Já se pegou fazendo isso? Ah, porque eu ganho pouco, porque meu chefe é chato, a minha mulher não me apoia, é, eu tenho muitos filhos, eu não tenho tempo. Quais são as desculpas que você tem usado? Ou está culpando os outros? Ok? Então, trabalhe isso dentro de você, que o seu mindset, ok? a sua forma de pensar, ela vai mudar, ok? muitas pessoas têm o que a gente chama de mindset, uma forma de pensar fixa, e elas não conseguem progredir. Quando você trabalha isso dentro de você, começa a ver com, a, a ter novas percepções, a sua mente, ela começa a progredir. E isso é fantástico, gente, é viciante, porque você começa a ter insights, o que a gente chama, de, são ideias. E você vê um mundo de possibilidades muito grandes. Então é algo maravilhoso. E que eu aconselho você, que é completamente capacitado para qualquer coisa, a começar a fazer isso. Se você tem condição de sonhar, de pensar em algo, é porque você tem a capacidade de realizar. Isso é uma, palavra, é uma frase que o Walt Disney dizia muito. E eu trago isso comigo. E realmente, quando você acredita, não existe nada que te impeça de ser e de viver aquilo que você realmente merece, tá bom? E o fator que eu acho mais importante, no qual as pessoas acabam morrendo para elas mesmo, mesmas, é a falta de fé. Falta de fé num Deus, no universo, aquilo que fizer sentido para você, e a falta de fé em si próprio. Né? É tão fácil, a gente vê muitas pessoas aqui é né, acabam elogiando o próximo, dizendo, pô, você vai conseguir isso, você tem potencial, mas na hora de falar delas, gente, elas não têm fé em falar delas mesmo. Eu faço alguns exercícios, vou fazer aqui no final, aqui, um exercício bem bacana, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, assim, a ter uma reflexão, uma percepção a respeito da tua autoimagem. As pessoas, na hora de falar delas, de... De, de se verem, de falar sobre o seu autoconceito, ela, a, a, o nível de fé dentro delas é muito baixo. Então trabalhe isso, trabalhe a sua fé interna, a sua fé em algo maior que te fortaleça, que eu tenho certeza que isso vai te gerar algo muito positivo. Porém, olha só que bacana, esse morrer em vida muitas vezes nos dá a oportunidade de darmos a luz a nós mesmos. Já viu aquelas pessoas que passam por várias crises e conseguem se levantar e dar uma virada na vida? Geralmente, essas pessoas são pessoas que já morreram e deram-se a oportunidade de nascer de novo. Lógico, estamos falando metaforicamente, porque isso é claro. Ninguém tropeça em pedra grande. Você já viu alguém fazer algo assim? Né? Você, geralmente, quando está andando, dá um, um tropeço, bate com a ponta do, do dedão do pé em alguma coisa, geralmente é algo pequeno. E isso dói, isso incomoda. Você fica assim, meu Deus, como é que eu não vi essa pedra na, na minha frente? E, é, e a vida é assim. Às vezes a gente acha que as coisas são difíceis e a gente está andando e está fazendo, e de repente a gente cai, a gente tropeça e não entende o porquê. Mas é algo Pode ter certeza, é algo pequeno, pequeno perto da sua capacidade de poder, querer fazer aquilo que você quer. Então, pensa nisso. Quando você tem a possibilidade de nascer de novo, é porque você reconheceu que algo que estava no seu caminho, você pode agora desviar e continuar o seu percurso. Quando nos damos a oportunidade de nascermos de novo, nós damos a oportunidade de sepultar tudo aquilo que estava nos aprisionando, nos aprisionando e dessa forma poder viver a essência da nossa felicidade. Quando nós nos damos a oportunidade de nascer de, de novo, nós damos a chance de enterrar as velhas crenças que nos sabotavam e de reprogramar alguns momentos que talvez não foram tão bons na nossa vida. E quando eu falo de reprogramar, algumas coisas que não foram tão boas, esse é um fato que muitas pessoas têm dificuldade de ultrapassar, ou melhor, de transcender, como nós falamos dentro da psicologia positiva. Muitas pessoas hoje, elas estão mo mortas quando o quesito é falar de perdão, de arrependimento, de aceitar aquilo que talvez aconteceu e não foi tão bom. E muitas pessoas, muitas pessoas hoje sofrem com a depressão, com a ansiedade, justamente porque não entende algo que é muito simples. Tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê. O nosso passado, ele só serviu como um degrau para nos levar, para nos impulsionar para aquilo que a gente quer. Quando falamos de depressão e ansiedade, isso é um assunto muito profundo né? e que infelizmente tem atingindo muitas pessoas em todo o mundo, mas ao analisar as pessoas que chegam para a gente para fazer é, um trabalho de coach, logicamente elas também têm um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, a gente vê que é um estado que a pessoa muitas vezes ela escolhe viver. E eu vou falar aqui aqui na frente um pouquinho a respeito desse estado e eu tenho certeza que isso vai fazer muita, muito sentido para você. Porque você poder reprogramar essas coisas que você tem dentro de você e que é difícil, né? que você acha que é difícil de aceitar, é um grande passo para você tirar das suas costas aquilo que você não precisa mais. Né? Existe uma metáfora do, elef... do elefante, né? provavelmente você já viu num filme, num circo, que um elefante, quando ele é preso pelos pés, ele fica sem reação alguma. Ele não tem ideia do poder e da força que ele tem. E, às vezes, o que acontece com a nossa mente é exatamente isso. Nós não temos a ideia da capacidade mental, da força interior que temos e ficamos presos levando aquilo que às vezes não precisamos levar, ok? Então, quando morremos, damos a oportunidade de nascer de novo. Então, como eu falei, é uma questão de decisão, né? porque quando decidimos viver novamente, nós estamos dando a oportunidade de fazer tudo diferente. Estamos dando a oportunidade de nos ouvir, de nos conhecer, de acreditar. Estamos dando a oportunidade de conhecer a força criadora que temos dentro da gente. E olha só que sensacional. Quando você começa a perceber essas coisas, e eu vou deixar isso bem claro, você começa a nascer de novo, você começa a perceber do seu potencial. É claro, é nítido que todo mundo ao seu redor vai reparar que você está diferente. E quando você começar a enxergar que as pessoas te olham de forma diferente, que parece que elas não estão mais te entendendo, achando que você está ficando ah, tá ficando metido, enfim, não sei o que as pessoas vão te falar. Mas um dos primeiros sinais que você está evoluindo é que as pessoas que estão ao teu redor, elas começam a estranhar. E somente aquelas que realmente te amam, aquelas que querem ver o teu potencial, te ver no, no topo, Somente essas vão entender que você está indo para aquele lugar que você merece. Quando você nasce de novo, você dá a oportunidade de enxergar uma nova luz, de viver novas possibilidades e de viver uma vida plena. Renascer significa dar a oportunidade de escrever e contar a sua história. E essa é uma questão muito interessante. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a história que você anda contando da sua história? Já parou para pensar em tudo aquilo que você já viveu? Pega um lápis e uma caneta e escreva a história da sua vida. E preste muita atenção em como você faz isso. É de uma maneira positiva? É negativa? Você se critica? é bom, é ruim, as coisas boas que você viveu, quando foi isso? Foi na infância, na sua adolescência? As coisas que não foram tão boas? Qual é a história que você conta da sua história? Como você fala das suas superações? Como você fala das suas dores? Enfim, eu não sei. Eu quero te aconselhar a fazer isso, a fazer esse exercício para saber qual é a história que você anda contando da sua história? E gente, se prepare, porque isso traz uma reação interior muito grande. Quando você começa a falar de tudo aquilo que você fez, as pessoas importantes, é muito importante você parar para ver o que você fez, para saber para onde você está querendo ir, ok? Então fica aí essa sugestão. Aprenda a contar a história que você conta da sua história. Renascer é ter a possibilidade de ver novas cores, novas forças, novas ideias, ter crenças positivas e, principalmente, se livrar de algo que vem trazendo muitas pessoas para o fundo do poço, que é perdoar. Gente, o perdão é algo muito importante para que você se sinta livre, leve, solto para viver aquilo que você merece viver. E perdoar é algo muito simples. As pessoas, às vezes, fazem uma tempestade achando que elas têm o dom, o poder de prender as pessoas para que elas fiquem sofrendo e dizem assim, eu não vou perdoar ninguém porque o que ela me fez foi mal, isso, isso e blá, blá, blá, blá, blá. Gente, isso é como se você estivesse ingerindo veneno todos os dias da sua vida. Perdão! É simplesmente se desconectar daquilo que a outra pessoa ou aquela situação te fez mal. É apenas isso. Você não tem o poder de livrar a pessoa das consequências do erro que ela te fez. É simples. Perdoar é um ato de amor. É um ato de se desconectar daquilo que fizeram para você. Daquilo que te deixou triste. Quando perdoamos a, a, a pessoa que nos ofendeu, nós tiramos de cima da gente um peso... E a nossa vida ela começa a andar, começa a fluir, porque você não precisa levar aquilo que não é seu. Referente à pessoa que que fez algo, enfim, né, existe a lei do, do retorno. Tudo aquilo que você faz, você vai ter o retorno novamente. Então, é onde a gente sempre diz, você está tá plantando coisas boas, o que você tem feito da sua vida. tá? E todo mundo faz coisa errada, isso é normal. Né? Nós queremos perdoar, mas também queremos ser perdoados. A grande questão é, tenha noção da importância que é isso, de perdoar. Com certeza, você vai estar tá dando assim, um, um pulo quântico muito grande para poder viver aquilo que você realmente merece. Renascer significa realmente nascer para a sua própria existência. É poder ir além daquilo que você imagina. É acreditar numa divindade, no seu eu maior, na sua expertise, no seu dom e talento. Quando você nasce novamente, você se permite fazer isso para a sua própria existência, você começa a encontrar dentro de você um poder que você não imaginava ter. E isso associado à sua missão, ao seu propósito, vai te potencializar ao expoente infinito. E com certeza você vai ter... Gente, isso é tão forte, que quando a gente começa a ter essas percepções, você começa a ter uma visão clara de tudo aquilo que vai acontecer com a sua vida. Então, eu quero te convidar, genuinamente, verdadeiramente, que você faça essa reflexão. Se você precisar, volte esse vídeo várias vezes, escute ele, pense, repense nas perguntas, nas na, nas reflexões aqui, que se você absorver... 10, 20, 30% do que foi dito aqui, que geralmente a gente usa numa sessão mega power é, com, com uma pessoa, você vai ver que muita coisa vai fazer sentido para a sua vida, tá bom? Acredite, todo ser humano tem dentro de si uma divindade, uma força, aquilo que fizer sentido para você, que foi dado apenas para ti. Somente você é você, não existe ninguém no universo com seus dons e talentos. Eu costumo sempre associar é, os nossos dons e talentos, é, dando um exemplo, a essa questão que nós temos hoje né, da, dos coaches. Existem vários coaches no mundo, mas cada um tem uma maneira diferente, né? tem a sua essência de mostrar para o outro um o mesmo, um mesmo assunto, mas de uma forma diferente. E o, que, o que é isso? É a sua divindade, é o seu eu maior, é a, o, o seu dom, o seu talento, então, quando você começa a ver que você tem essas habilidades, essas capacidades, embora pareçam, elas são diferentes. Então, aceite que você é um esquisito. Esquisito significa ser diferente. Ok? Eu quero te convidar, então, a fazer uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão ela é muito simples. É só uma decisão. É uma decisão que pode te levar para o sucesso ou pode te deixar onde você está e eu não sei qual é o nível que você está hoje dentro da sua vida mas eu estou aqui simplesmente para poder te convidar a ir para o próximo nível porque o próximo nível sempre é muito melhor o próximo nível é aquilo que você merece para a sua vida e não me importa eu não estou falando aqui de condições financeiras ou algo assim eu estou te falando sobre viver plenamente ter felicidade ter autoconhecimento, se desenvolver. Se isso fizer sentido para você, eu quero te convidar nesse momento a tomar uma decisão. E eu te pergunto, qual estado interno você está vivendo hoje? Mas como assim? Estado interno. Quando falamos em estado interno, falamos em dois estados. Um estado de alegria, de felicidade, de graça ou um estado de sofrimento de julgamento, de comparação. Como você tem vivido hoje? Você se julga muito? Compara muito? Ou você está vivendo num estado de graça? Você é grato pelas coisas que acontecem? Você é uma pessoa feliz? Você tem percepções do que tudo que acontece ao seu redor é porque tem que acontecer? Você é uma pessoa que merece? Você é uma pessoa que pertence? Você é uma pessoa que tem clareza dos seus papéis? Qual o estado interno que você está vivendo? E se você estiver vivendo em um deles e quer mudar, qual o estado que você decide viver? Um estado de graça ou um estado de sofrimento? Você hoje tem medo de ter medo? Você tem medo de perder? Você tem medo de dar certo? O que está acontecendo dentro de você que você ainda não, não alcançou aquilo que você realmente quer? Medo paralisa. Você precisa sentir isso? Já desafiou alguma vez os seus medos? Eu gosto muito da metáfora do filme do Matrix. Provavelmente você já deve conhecer. E lá é, a pessoa ela tem que tomar uma decisão. Eu tenho aqui, lá eles usam comprimido, né? Mas eu tenho aqui duas canetas. Ok? No filme são comprimidos. Aqui eu estou usando a caneta porque não tem um comprimido azul e vermelho. Então o que acontece? A pessoa tem que decidir. O comprimido azul é o comprimido que a pessoa toma para continuar vivendo a vida que ela quer viver, que ela já vive, né? ter aquilo que ela já tem, ela sente aquilo que ela sempre sente. Em si. Enfim, viver aquilo que ela vive sem nenhuma mudança. Agora, quando a pessoa escolhe o comprimido vermelho, ela decide uma vida de oportunidade, de possibilidade, uma nova vida, uma outra vibração, uma outra visão. É um, é um estilo de vida diferente. Quando a pessoa ela decide tomar esse comprimido, ou vamos dizer aqui, pegar a caneta vermelha para escrever uma nova história, ela está decidindo a viver a sua missão, o seu propósito de vida. E eu gostaria de perguntar, qual o estado interno você decide viver hoje o que realmente você quer desfrutar que ainda você não desfrutou quais são os meios as ferramentas que você vai usar para alcançar esses objetivos Bem, hoje sabemos que existe vários modos de você buscar orientação para você poder ser aquilo que você realmente quer e a partir de agora eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta maravilhosa, ok? Que é uma ferramenta de autoimagem. Então, eu vou fazer uma série de perguntas e eu tenho certeza que elas vão te trazer uma grande reflexão. Novamente eu te digo, qualquer coisa, pausa o vídeo, é, responde a pergunta, faça reflexões e continue. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, essa ferramenta se chama ferramenta da autoimagem. E a primeira pergunta que eu te faço é, o que é autoimagem para você? Como você vê a sua autoimagem? Ela é positiva? Ela é negativa ou ela é neutra? Na maior parte do tempo, você se elogia ou critica? Se você tem o hábito de se criticar, o que você anda criticando? Quando você está lá no banheiro, no seu quarto, você está de frente com um espelho, o que, que você vê? O que você sente? É bom? É ruim? Pode melhorar? É algo que te emociona? É algo que te dá mais gana, que te dá mais alegria? O que você sente? O que você vê? Quando você está na frente do espelho? Você é uma pessoa que se ama? Quais partes de você que você mais ama? Você consegue se descrever como um ser humano de luz? Se você fosse fazer essa autodescrição, o que você escreveria? De 0 a 10, que nota você dá a sua declaração de identidade para o universo, amigo, família, empresa espiritualidade? De 0 a 10, qual é a nota que você se dá? Se o degrau 10 fosse o último degrau, o máximo da, das suas percepções a respeito de você, nesse momento, tá? Que nota você, ou melhor, que degrau você acha que estaria? De 0 a 10, qual degrau você vive hoje em relação ao seu próprio senso de significado maior de si mesmo? Você tem noção? Ou você nem começou a subir os degraus da sua, da sua vida? Está satisfeito? Então, pensa um pouquinho. Agora eu vou te perguntar sobre autoestima. Como é que está a sua autoestima? O que é autoestima para você? Autoconceito. O que é autoconceito para você? Qual é o conceito que você tem tido a respeito da sua pessoa? O que, que você acha que as pessoas pensam a respeito de você? O que, que você acha que as pessoas sentem quando te conhecem pela primeira vez? Qual é a autoimagem? Qual é o conceito que as pessoas têm de ti? Você tem facilidade ou dificuldade de falar de você? E se o universo, se Deus pudesse te dar uma nota de 0 a 10... Olhando tudo o que você faz, já fez, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que declara, que nota você acha que você iria receber? O que significa ter autoconhecimento para você? O que é autodesenvolvimento? Eu quero te pedir para que você faça uma grande reflexão a respeito dessas perguntas, porque está aí uma ferramenta que pode te ajudar a nascer de novo para a sua própria existência. Lembre-se que nascer de novo requer esforço. Às vezes, nascer de novo dói, mas é uma decisão que você tem que tomar. E a dor do crescimento é algo inevitável. Lembro de uma amiga que tem um filho que é muito alto, e ele andava com, muito, com muitas dores no corpo. E a mãe levou o filho, então, para o médico, para entender o que estava acontecendo. E o médico foi muito claro em dizer que o que ele estava sentindo era a dor do crescimento. E, às vezes, essa dor é normal quando estamos crescendo. Porque crescer é algo novo. Ninguém nasce grande. E para obtermos certas experiências, certas expertises às vezes, nós nos deparamos com algumas dificuldades. Mas a vida, o mundo, ele traz a sua dualidade. E esse é um assunto para um próximo vídeo. Mas entenda, tudo tem o seu preço. E se você estiver é, pronto e disposto a pagar esse preço, com certeza, gente, o resultado é maravilhoso. Porque na vida, para você conseguir ter os resultados extraordinários... Você precisa fazer coisas extraordinárias, certo? Por isso, a partir de agora, assuma os seus papéis. Os papéis que você precisa assumir para você ter a vida que você dec é, decidiu ter. Decida quem está no controle. É você? É os outros? A sua vida está no acaso? Enfim, quem está dirigindo agora a sua vida? Coloque a, a mão no, no volante da sua vida e decida ir para o objetivo que você deseja e só pare quando lá você chegar. Eu agora quero compartilhar uma historinha com você que eu vi no, num vídeo que eu recebi e que fez total sentido para mim. E como eu gosto muito de histórias, muito de metáforas, eu quero compartilhar com você. Provavelmente você já assistiu esse vídeo mas é a respeito da história do Simba, né? a história do, do Rei Leão. E olha só que coisa interessante. Na história do, do Rei Leão, acontece que Simba está com seu pai, né? e o, o pai dele acaba morrendo numa estourada de Gnu, e o seu tio diz que ele é o culpado por tudo aquilo que tinha acontecido com seu pai. O que acontece? Simba foge. Ele foge com medo da culpa, de tudo aquilo que aconteceu. E quando ele foge, ele conhece dois amiguinhos, né? que é lá o, o porco, o circado. E quando aqueles dois amigos conhecem ele e vê que ele é leão, eles fazem o quê? Poxa, a gente precisa ir falar com ele, né? fazer a cabecinha dele, porque senão a gente vai ser comido por ele e isso não vai ser muito legal. E o leão, ele começa o quê? A comer larva. Né? ter uma vida diferente, que é o instinto do, do leão. Enfim, e o leão, ele se habitua àquela vida, né? se gera uma grande amizade, muito bacana, mas chega um determinado momento, que tem um macaquinho lá, provavelmente você se lembra, ele reconhece Simba e diz, ó, oh, eu sei quem você é, tem um reino te esperando. E Simba, ele diz assim, não, isso não é para mim, isso é passado, eu não quero mais. Mas chega um momento que ele precisa tomar noção de quem realmente ele é. Né? O macaquinho vai lá, bate com o cajado na cabeça dele, alerta ele e ele realmente começa a ressignificar, a reprogramar e a entender quem realmente ele era. E a partir daí, então, você lembra no filme toda a trajetória que ele faz para assumir o papel que ele tem no reino animal. É uma história muito maravilhosa, eu gosto muito desse filme, mas a questão é, você nasceu para ser vitorioso. Você é uma pessoa especial. Todo ser humano que existe no mundo é um Simba da vida. Ele nasceu para ser rei do seu reinado. Assuma esse papel. Muitas pessoas estão às vezes ao nosso redor e querem te impedir, querem fazer com que você acredite, que você não nasceu para ser próspero, para ser feliz. E como elas não conseguem, elas acabam fazendo de tudo para que você acredite na mesma coisa. Mas isso é uma mentira. A partir de hoje, escolha as pessoas com quem você quer estar, as pessoas que realmente te levam para cima, as pessoas que realmente pensam diferente, porque nós somos a média das cinco pessoas que convivemos, que convivemos. Com quem você anda se é, se relacionando Ah mas eu tenho a minha família a minha família não pensa assim ok você tem que amar a sua família mas escolha o tipo de conversa as pessoas que vão ditar aquilo que você pode acreditar porque às vezes o que as pessoas dizem para você não é seu é delas então decida verdadeiramente genuinamente a desenvolver dentro de você os seus valores as suas crenças os seus princípios, que estejam de acordo com o seu propósito, com aquilo que você nasceu para fazer. E se você tem dúvida a respeito disso, procure alguém que realmente te ajude de coração, com toda a empatia, para que você possa alcançar aquilo que você merece. Tá bom? Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que você possa é, compartilhar com algum amigo, com algum parente, e que você realmente possa estar refletindo, ter novas percepções para a sua vida, tá bom? Meu nome é Jeremias Barbosa, eu sou Master Coach, agradeço a sua, a sua paciência em estar me assistindo e desde já quero pedir que o universo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.